Muito bem, gente. Muito bem, estamos aqui agora no quintal, né? É no quintal do seu mané. Que agora há pouquinho a gente acabou de conversar um pouquinho lá dentro. Ó, tio de mané, e, e esse quintal aqui ainda tá? Tem plantação de mandioca ou não tem? Acabou tudo? Acabou. E agora? Não tem nada plantado aqui? Por enquanto, não. Ó, mas esse verde aqui é demais, né, rapaz? Olha aí. Esse mato aí é assim. esse Tá no cair da tarde, né? Eu acho que vai sair um pouquinho mais escura as imagens, mas dá, dá pra pegar um pouquinho, Isso aqui é o quintal da casa dele, né? Parece uma, uma mini chácara. É, então. Isso aqui você não sabe me dizer o que, que é nessa árvore aqui. Acho que não tá conhecendo, né? Sei que tem, tem um cheiro gostoso aqui. Tem tem, tem tem fruta por aqui. Olha só, gente. O é todo de.. todo praticamente plantado, né? Coisas verdes, provavelmente. Acerola. Ah, então é isso. Então é isso que tá cheirando tão gostoso. Isso aqui é um dos melhores.. das melhores frutas que eu conheço, né? Uma vitamina fora do normal. Um pé de coqueiro aqui, ó. É coqueiro mesmo? Ah, mas você trouxe lá daquelas bandas de bebedoura, você me falou uma vez, é esse que você trouxe de lá? Não sei. Você parece que trouxe uma muda dessa de desse coqueiro, daquelas bandas, você não lembra não? Não. Mas não, não é, não. Tem coqueiro, tem é tem Mas você sabe que, eu não sei se é da mesma, da mesma qualidade, mas lá, em, lá na, na frente do nosso prédio, lá, tem, diz que tem, um, tem dois pés lá que a, falaram para a mulher que é. É, pé de coco nanico. Ah, então, pé, é, falaram que era pé de coco nanico. Ela levou com alegria para plantar lá. Tem 9 metros de altura a desgrama do coco. Ela estava falando para mim esse dia. Eu falei, rapaz, se não, se não fosse nanico, essa coisa tinha chegado no céu já. Eu falei, não estou entendendo mais nada. Esse aqui nasceu aí. Nasceu aqui mesmo no quintal? Mas desse tamanho que quantos anos tem esse quintal desse jeito? Então uns 60 anos, né? Tem base de quanto tempo está isso aqui já? Essa casa tem quantos anos? Deve ter a base uns 50, né? É, né? Olha aqui, ó. Essas galinhas vocês 6 também, né? Então, eu só não vou me atrever a entrar lá agora Porque já está caindo a tarde, né? minhas vistas já é meia curta Mas olha só, as imagens que nós estamos captando aqui Se todo mundo tivesse o privilégio de viver numa, no meio de uma natureza dessa em plena cidade né? Nós estamos a poucos metros aqui da, do, do centro da cidade de Viradouro né? Estamos aqui a poucos quarteirões, não é isso? Tá, tá, tá com desânimo, rapaz? Tá com vontade de jantar já, não tá não? Eu? É? Não. As duas coisas principais que você, você, você pensa hoje é jantar e almoçar. Já chegou a época, né? Já trabalhou demais. Ah, a Vixe! Pelo amor de Deus! Meu Deus E qual que é o mistério dessa garrafa encostada aqui? Isso aqui é bebedor de quê? Ah, enroscou aqui Pensava que era bebedor de algum passarinho, alguma coisa É, provavelmente A cerola está né? muito bonito, né? É o pessoal aí que acompanha nosso canal. Você que gosta de natureza. Olha só que coisa linda isso aqui. Isso aqui é tudo ao natural, né? Não tem. Você nunca adubou nunca isso aqui não, né? Tá tudo ao natural, né? Tem lugar que precisa de tanta tranqueira, né? Tanta intoxicação da terra para produzir alguma coisa. Tá meio nublado hoje, ó. Estamos em cair da tarde. Aham. Uhum. Olha aí. Ah é. Muito bem lembrado, né? Olha aí. Aqui é Isso. E tá, dá uma água maravilhosa isso aí, hein? Só quem bebe mesmo para ver. É o pessoal aí que gosta de natureza. Isso aqui.. Apesar de ele estar dentro da cidade, ele tem essa maravilha aqui no fundo do quintal, olha que coisa linda. Muito, Olha só, olha os bichinhos cantando lá. Ó. ó, Muito bom. É a vida que muita gente queria, né? Pede a Deus, né? Aí Deus lhe deu esse privilégio, né? Depois de tanto tempo trabalhado. Muito bem, gente, nós vamos ficando ficamos por aqui, né? Mais um vídeo. E, provavelmente, antes de sair da cidade, vamos gravar mais alguma coisa na casa do senhor Manuel Bica de Sá. Se eu não errei o nome, né? É isso mesmo, né? É, Para quem não conhece, é meu tio, que mora aqui na cidade de Viradouro, São Paulo, interior.